Fala galera, aqui quem fala é o Bom Beats, começando hoje a primeira podcast O que é a podcast? É uma podcast sobre produção de beats, produção de música em geral Nós vamos estar falando sobre vários assuntos variados e interessantes, onde vocês pedem no Twitter E hoje, na primeira podcast, nós vamos estar falando sobre o mercado de trabalho fonográfico ou seja, o que, que você pode trabalhar com áudio? Essa aí é para você que está começando a produzir agora ou você que já é produtor e quer achar um meio de fazer uma renda aí além das suas produções. Então vamos lá. O que se pode trabalhar com áudio? Quais são as áreas de atuação? Que empresas você deve procurar? E que serviços você deve oferecer? Eu vou estar respondendo todas essas perguntas. Eu penso que muita gente não cogita isso, até porque a, a grande maioria dos produtores ficam se restringindo apenas a produzir beats ou músicas. Eu sei que esse é o sonho de muita gente, mas você precisa entender que, não, que o nosso trabalho é bem versátil e nós precisamos fazer dinheiro, até mesmo para investir no nosso sonho. É, e com esse dinheiro a gente vai comprar equipamentos, pagar aluguel da sala do seu estúdio e pagar contas também em geral. Quando você abrir o seu estúdio, você vai gravar suas músicas. Mas você só vai começar a viver disso quando a sua música estiver estourada no Brasil inteiro. Até lá você precisa achar várias fontes alternativas de renda. É, e tem, tem que achar outras áreas de atuação dentro do áudio. Que isso é muito importante. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então vamos lá. A primeira opção que a gente tem... Que no meu passo, para você que quer abrir um estúdio é muito importante. É trabalhar no estúdio de outras pessoas. Porque é a primeira coisa que a gente pensa como produtor. Ah, eu quero trabalhar num estúdio de música gravando. Quero estar tá gravando música, quero estar tá lá é, pondo a mão na massa. Antes de você montar o seu próprio estúdio, eu acho muito bom que você trabalhe em outro. Porque você vai pegar várias visões de produção e de como montar seu estúdio, de como trabalhar com os artistas. Isso vai ser ótimo para o seu currículo e vai te agregar em experiência. Porque não adianta você abrir o seu estúdio e não ter experiência nenhuma, acaba fazendo burrada, não arruma cliente. Então é importante você estar tá dentro de outros estúdios e estar tá lá vendo como funciona, porque isso aí vai te dar uma visão, tu vai ter a malandragem já de dentro do estúdio, isso é ótimo. É bom você entrar num estúdio grande ou médio, é mais difícil, mas seria o ideal, até porque você vai ser remunerado. Vão ter grandes engenheiros de áudio que vão estar te dando ótimas dicas e vivências de estudo. Mas a gente sabe que o mercado fonográfico é bem fechado e a maioria das pessoas entra por indicação ou por contato. Não são todos os lugares, mas a grande maioria é assim. Então, tenta entrar em num estúdio menor. É, vai no Google e pesquisa os estúdios que tem na sua cidade, manda o seu currículo e oferece os seus serviços em troca de experiência. Mas só por um certo período de tempo. É óbvio que você não tem que ficar trabalhando de graça para sempre. Isso é, a, é, é o começo, assim, quando você não tem experiência nenhuma, você quer entrar no estúdio, oferece lá uns meses de serviço, uns três meses no máximo, eu acho, para você pegar uma experiência, poder botar isso no teu currículo... E poder ir para estudos maiores. Às vezes, ó, você fala assim, ah, eu quero trabalhar aqui, eu quero pegar experiência, eu vou te oferecer dois meses aí do meu trabalho para estar tá observando para eu pegar experiência. Vai que o cara gosta de tudo de contrato, ó. isso é muito bom. Agora, vamos, vamos supor aqui uma suposição que eu fiz. Vamos supor que você decide, decide trabalhar em um selo de rap. Que eu sei que a maioria da galera que acompanha aqui o canal é muito voltada ao rap ou, a ou produção de beats em geral. Mas vamos lá, você tá trabalhando num selo de rap que tá começando agora, mas o estúdio tem uma estrutura legal, eles gravam clipe, eles investem na marca, mas você não é remunerado, você tá, tá lá pela experiência. No estúdio você grava, você faz mixagem das músicas e ainda coloca os seus beats. As músicas são feitas, algumas músicas são feitas com seus beats, outras de fora. Além dos créditos da sua produção, que isso é obrigatório, gente. Quem não dá crédito por produção, mano, vocês podem reclamar porque o cara tá errado. Tem que dar o crédito porque o trabalho é seu, é o seu portfólio também, de certa forma. Não importa se o cara pagou, você tem direito aos créditos. Mas vamos continuar. Além de você pedir os créditos, você também tem que exigir uma porcentagem dos royalties da música Porque você faz parte da composição com o seu beat Se o estúdio não aceitar isso, galera Foge dali o mais rápido possível porque é uma furada Tem que lembrar disso, ó Você tá botando ali suas coisas, exige royalty, se valoriza Essa é a visão sempre Agora vamos lá, a segunda opção que eu coloquei aqui no mercado fonográfico aqui Que a gente pode achar Trabalha com rádio e TV. Quando a gente fala em áudio, a gente só pensa em música. A maioria das vezes, muita gente só pensa em música. Mas tratamento e edição de áudio estão presentes em grandes setores da comunicação como rádio e TV. Isso a gente está falando ó, de mixagem e masterização. Isso acontece no rádio e na TV. Procura trabalhar em algum desses lugares monitorando o áudio ao vivo, sei lá, de um programa de rádio, você pode estar monitorando ao vivo, é, ou editando áudio a programas que vão no ar. Vai ser uma ótima experiência e pagam bem, mas vocês vão ter que se preparar, porque você vai ter muito trabalho, vão te enviar muita coisa para editar. E você vai receber pilhas e pilhas de trabalho, e em rádio... E TV, normal, você vai trabalhar com prazo, né? Eles vão te dar um material, ó, você tem tanto tempo para finalizar isso e me mandar. E normalmente esses prazos aí em TV e rádio são muito pequenos, são muito curtos. Então, muitas vezes você vai ter que usar preset em plugin de mixagem e masterização para ir mais rápido, porque os caras às vezes vão te deixar cheio de trabalho durante a semana. Mas é, é uma experiência boa, é uma coisa que eu também gostaria muito de trabalhar. Eu sou apaixonado em fazer beats, mas eu também sou apaixonado por rádio. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto aí depois de música é rádio. Porque desde pequeno eu tinha uma web rádio e eu tento fazer uma de rap aí hoje em dia, mas o meu sonho mesmo é estar trabalhando aí numa estação de rádio, de rádio mesmo. Eu só trabalhei com web rádio. Mas vamos lá. É outro, Outra opção que a gente tem aqui... É, trabalhar com cinema Vamos aqui, só entre nós Quando nós estamos falando da galera de cinema A gente sabe que eles não são muito chegados em áudio A galera do cinema mesmo gosta da câmera, de vídeo, de ser diretor É isso, é muito que eu vejo é, por aí, assim, no mercado E normalmente eles deixam o áudio como a última coisa de um filme então, por isso, acaba sendo que o áudio, ele tem muito pouco dinheiro que eles investem. O orçamento para áudio em cinema é muito curto, ainda mais se for filme pequeno. Filme grande ainda tem um orçamento a mais, né? Nem se compara a esses grandes filmes de Hollywood. Nisso aí, eu espero que eles invistam né? Mas, na maioria das vezes, não é assim. Não sobra dinheiro e eles não botam. Como eles não têm muito interesse por áudio, dentro do cinema, sobra muita vaga pra gente. Então a gente tem muito espaço aí nesse meio, cara. É um espaço que os produtores não exploram tanto. Eu acho que a gente poderia explorar mais. É... Talvez eles não podem te pagar tão bem, mas é um dinheiro, como eu disse, né? Pouco orçamento não vão te pagar lá um dinheirão, mas você pode trabalhar como freelancer, ou seja, você vai estar tá lá trabalhando independente. E você deve estar se perguntando, pô, é, o que que eu, eu, como produtor, eu posso fazer dentro de um filme, por exemplo? O que que o áudio dentro de um filme? Todo mundo sabe, né, que filme tem áudio. Mas vamos lá. Quando a gente tá falando de filme, a gente tá falando de efeitos sonoros. Você pode falar, você pode trabalhar como sonoplasta. A sonoplastia é algo bem trabalhoso e você precisa ter um banco de dados de som gigantesco. Porque você vai colocar o efeito de tudo no filme, cara. Imagina você botar efeitos aí num filme de duas horas. O quanto de trabalho que isso vai dar, o quanto de efeito você tem que estar tá lá no seu banco de dados pra você botar. Você vai botar desde o passo de uma pessoa até uma, uma super explosão espacial, por exemplo. Som de ambiente também é, um, é trabalhoso. Eu acho que talvez é um dos que melhor paga, ou não, né? Dá mais trabalho e ainda não te pagam bem, mas é bem legal. Sonoplastia é uma coisa bem bacana que a gente pode estar tá fazendo, cara. E a sonoplastia, a gente faz isso tudo na down mesmo. Você vai ver o vídeo e vai botando os sons. É uma coisa interessante aí a gente está trabalhando em filme. Outra coisa que você pode fazer é captação de áudio em uma cena, por exemplo. Muitos filmes, eles gravam depois... As falas dos personagens, assim, quando vão gravar uma cena ao ar livre, eles gravam depois e os próprios artistas se dublam. Isso acontece muito, mas muitas vezes o, eles captam o áudio no lugar mesmo. E isso é uma coisa aí que a gente pode estar tá trabalhando. É simples, é isso, captação de áudio para filme, tranquilo, você captar fala... É isso, ó Um microfone que é muito utilizado Se você quiser saber mais sobre isso é procura um microfone chamado Shotgun Ele é o mais utilizado assim pra fora Quando você vai fazer uma cena na rua Você utiliza esse microfone aí Vocês podem estar pesquisando Agora o que eu acho que mais dá dinheiro No meio de, de cinema pra áudio É mixagem, cara Mas vai te dar muito trabalho Muito trabalho mesmo Imagina você mixando uma música Aí, de 30 canais. Já é canal pra caramba, galera. Agora, ó, 30 canais uma música. Uma música tem o que 6 minutos, no máximo, hoje em dia, 5 minutos. A maioria tem 3. De 3 a 4 minutos. Agora, imagina você mixar um filme de uma hora e meia com mais de 100 canais. E, como eu falei, é, o orçamento para áudio é pouco no filme... Talvez você não seja tão bem pago pela mixagem que vai te dar mó trabalhão. Ou talvez você aceite e não dê o seu máximo na mixagem por causa dessa desvalorização. Uma coisa que eu noto muito, que eu acho que eu finalmente entendi depois de tanto tempo, tipo, como o orçamento é baixo, deve ser por isso que a maioria das séries de TV... Tem os efeitos sonoros bem mais altos que as falas. Eu acho isso uma coisa muito engraçada e também me irrita bastante quando eu tô vendo um filme ou uma série. Isso acontece, tem que ficar aumentando e baixando o volume. Mas é isso aí o que a gente pode fazer em cinema, galera, do áudio. Agora, por último, eu tô trazendo uma coisa que talvez a gente não consiga ter contato tão cedo. Ainda mais quem tá começando, né? Porque a gente pode trabalhar ó, com monitoração de shows. A gente pode estar tá trabalhando aí, mixando um show ao vivo, mas é uma coisa que você tem que ter muita experiência. A maioria dos engenheiros de áudio que fazem isso já tem anos de estrada. Mas não faz mal você ter a sua mesa, a sua mesa de som, algumas caixas para fazer uns eventos menores. Isso é interessante também, é uma coisa aí que você pode estar tá ganhando dinheiro. Mas nesse meio você tem que ter o seu próprio equipamento. Por quê? Você tem que investir para poder ganhar dinheiro nesse caso aí. A não ser que você ache uma empresa que faça isso e você vire funcionário. Mas eu acho que você ganha mais dinheiro se você for independente, mesmo investindo aí um dinheiro. aí Você pode estar tá fazendo monitoração de show, monitora monitoração de festa. É uma coisa bem legal e interessante a se fazer, mas como eu falei... A maioria das pessoas contrata gente experiente, ainda mais grandes shows, ó. por exemplo, um festival Rock em Rio. Eles só contratam caras cascudos com que tem aquelas mesas gigantescas que custam milhares de reais aí que espero que futuramente todo mundo que esteja ouvindo isso consiga comprar a sua, né? Porque a gente trabalha para isso, para dar certo, para ter o nosso trabalho reconhecido. A gente é apaixonado por áudio. Tenho certeza que todo mundo que trabalha com áudio é apaixonado por áudio, porque a desvalorização aqui no Brasil tá muita. E é uma coisa a longo prazo, né, galera? Como vocês sabem, o áudio você vai começar a ganhar dinheiro a longo prazo. Mas falando aqui... O pagamento é ótimo nisso aí. Vocês vão ganhar bastante dinheiro. Mas como eu falei, tem que investir para ganhar. Mas você tem uma responsabilidade enorme, galera. É enorme. Você já pensou? Você tá lá num show gigante. É o show Sandy Júnior. Tá, você tá fazendo a monitoração do show do, do Sandy Júnior. Você é uma pessoa aí que não tem tanta experiência com isso. Investiu alto. E já começou pegando grande trabalho Porque você tem um bom equipamento. Você tem algum nome. Mas você não tem experiência nisso. No meio do show... O áudio para e você não consegue descobrir por que o áudio parou e você tenta de tudo e não consegue e ficam minutos, minutos e minutos. Cara, já pensou se acontece isso no meio de um show? Cara, você se queima, você fica queimado. Todo mundo vai saber assim, o, o, o empresário lá do show, o dono da casa vai espalhar para todo mundo. Pô, sabe fulano lá do áudio? Cara, não contrata esse cara não, contratei ele, o som parou durante meia hora e não voltou. Só voltou muito tempo depois, foi maior dificuldade. Então, galera, isso é uma coisa que você tem que ter muita experiência, tem que conhecer bem o seu equipamento, fazer reparo direto, tem que ser um equipamento de qualidade e você tem que tá estudando e tá sempre preparado pro pior. Vamos supor esse negócio aí do áudio que eu tava falando, a tua mesa deu tilt... E aí desconfigurou tudo que você já tinha deixado pro show, você já tinha deixado lá certinho o volume da batera, o volume do baixo, o volume da guitarra, os efeitos na voz. Você tem que ter um recal da mesa, por exemplo. Tem gente que nem pensa nisso, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque é muito importante pra gente se precaver. Até pra gravação isso é importante. Mas, galera, é um pouco disso que eu falei. Esses são alguns... É, algumas áreas que a gente pode estar tá trabalhando aí Do mercado de áudio Como produtor a gente pode estar tá trabalhando com tudo isso Espero que vocês tenham gostado Vocês tenham pegado essas dicas aí absorvido Espero também que vocês tenham gostado da nossa Da nossa podcast Porque eu gostei bastante de estar fazendo É um quadro novo E eu peço aí encarecidamente que você deixe o seu like Deixe o um comentário falando aí o que achou O que pode melhorar e o que você gostou, ou se você tem algum comentário para somar aqui com o nosso conteúdo. É muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Mostra aí para o seu amigo que é produtor também, porque é muito legal. E também vamos, vamos falar aí nas redes sociais comigo. Vamos sugerir temas que é muito importante. Eu gosto de estar sempre aí nessa comunicação com vocês. Eu peço desculpas aí se alguma hora eu gaguejei, porque é a minha primeira podcast, né? Aqui é podcast porque é podcast da produção, mas é a minha primeira podcast aí que eu tô fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bombits e hoje nós falamos sobre o mercado fonográfico. Espero que vocês tenham gostado e a todos um grande abraço. Até a próxima!